Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo aqui no meu canal Aqui de novo, né? Mas enfim, mais um vídeo aqui pra vocês eu tava bastante tempo sem gravar E agora eu vou, vou voltar a gravar pra vocês aqui, tá? Mas enfim, vamos parar de bababá e bora começar Enfim, é... eu tô jogando Adorable Home eu acho que é assim que fala, não sei se é assim E eu já dei uma adiantada No meu jogo Tá? Que aí aqui sou eu E aqui é meu namorado Que eu não sei quem é, tá? Eu peguei nome aleatório Eu botei nome aleatório E é isso Que não dá pra ser sozinha nesse jogo Tá é desgraçado Mentira mas enfim, eu tenho quatro gatos Nick Amendoim Olívio E Neve Gente, não dá pra trocar o nome, ó Eu clico No nome não dá O Olívio eu já fiz as testes Tipo os trabalhinhos dele Amendoim Eu tô tentando fazer, eu tô tentando cortar a unha Ó, é assim que funciona, ó Vou passar Usei a ponta do dedo para tentar traçar Uma linha reta rápido e cortar as unhas. Você vai ganhar um coração vermelho se conseguir cortar uma unha. Você vence o jogo se conseguir cortar todas. É, você vai ganhar um raio se pegar a, na pata do gato. Se ganhar cinco raio, raios você perde. Perde, entendeu? Eu vou tentar. Eita! É. É. Eita. O oh, meu pai é dentro. que isso. Ai, meu olho. Corta. Eita. Espera. Fica. Isso. Gente, eu tô conseguindo. Consegui. Gente, e pra ganhar mais dinheiro, eu clico nos dois Duas vezes, eu pego meu dedo, faço um dois E clico nos dois ao mesmo tempo Oi gente, acabou de passar um anúncio aqui, mas tá tudo bem Aí, ó, já fiz todas as tarefas E agora eu vou no livro Acariciar gato Tem de fazer carinho em outra parte do gato Ele só gosta de carinho em alguns lugares se tocar nos lugares certos, lugar você vai ganhar um coração vermelho. Você vende o jogo conseguir 5. Se tocar no lugar errado, você vai ganhar um raio. Você perde se ganhar 3. Entendeu? Eita, já ganhei um raio. Na barriguinha. Na patinha. Na patinha. Atrás. Atrás. No rabo. Eita. Na, pat, na patinha. Assim. Oi, oh, gente. Voltei. Também deu outro anúncio. O Único ponto fraco desse jogo é anúncios. Anúncios. Exatamente. Anúncios. Vou voltar a fazer. Na patinha. Na patinha. Na barriguinha. Tô falando onde aqui é eu tô clicando porque não dá pra ver. Aqui atrás Na patinha Na cabecinha Na patinha Na patinha ele gosta Na, na patinha No rabinho na... Ih. Clica nos dois também Mais um anúncio, galera Que raiva Mas enfim então. Vamos lá tem mais coisa aqui. Tem que cortar as unhas. Dar banho. Eu acho que é o mais difícil. Deixa eu tentar cortar as unhas. Eu tô passando só da mão. E tá indo. Consegui. Que demais, clicar nos dois também. Voltei de um anúncio também. Agora eu vou dar banho. Dar banho é muito difícil, cara. É muito difícil, velho. É muito difícil dar banho. Ó, ó. Incline o celular para esquerda para para direita para controlar o termômetro e, a man e manter a temperatura da água na faixa verde. Arrasto ah, o para cima da banho do gato, não, não, não. Aí é aquele negócio do raio, que se eu receber três raios, eu perco. E eu preciso receber os corações vermelhos. Ô oh, caçamba. Ah! Eu tenho que virar o celular. Vocês não estão vendo, mas só é que eu tô virando. Tá muito quente. E? Gelado. Tá, eterno. Não dá pra controlar isso aqui. Esse aqui dá banho mais difícil. Ó, consegui. Um coração. Consegui. Uh! Socorro! Tá. Vira. Nossa. Não consigo. Levei choque, eu ia falar. Agora só um coração. ali um coração. Ei! Clica nos. Gente, eu já acabei das tarefas do Olívio, agora só falta da neve. E, gente, os gatinhos, eles não vêm todos os... já assim. Eu tinha só a neve. Aí eu fui comprando, eu comprei a Nick, o Olívio e depois o amendoim. É, aí aqui os potinhos de comida. Eu tenho que encher, né? Gente, sempre encham com essa segunda aqui. Mano, sério ela é muito boa tem peixes também mas tipo sempre enche uma comida com aquela eu vou dar banho logo porque bem, é o mais difícil e eu quero tentar conseguir dar banho que entre mais tá de sacanagem. Não. <risos> que ruim gente eu tô calada porque eu tô concentrada nossa velho rapidinho velho do céu deixa eu conseguir a linha opa por que que você é assim Oh, só faltam três corações. Consegui. Pôr aqui. Um coração. Yes! Aceitar. Birthday. Agora tem outras tarefas. Fica ligada, hein? Mano, na barriga. Ahem. <coughs> Na patinha, no rabo, eita, no rabo não gosto, na cabeta também não gosta, minha filha nas costas, na, na patinha, na patinha da frente aqui, na barriguinha, consegui apertar nos dois. Gente, olha, quanto mais gatos, melhor, tá bom? Quanto mais gatos vocês verem, melhor pra vocês. E, tá, e eu passei ma por mais uma propaganda. Que raiva, nem né? bem O único.. Nossa! Gente, o único ponto ruim. O único ponto ruim. O único ponto ruim desse jogo é muito, muita propaganda. Vocês não tem noção. Chaqueta. Quieta, gente, eu só tô passando a mão. Tá aí, sabe? G... Ai, N... que raiva, velho! Que raiva, raiva, raiva, raiva. Agora vamos tentar de novo. Tem uma hora que ela quieta a mão A ah, quieta Ai Acabei Clica nos dois Calma, eu tô falando Hello Gente, deixa eu procurar alguma coisa Pra fazer aqui Ó, oh, mas my... Aqui, já tem, eu tô aqui, ele tá aqui, estão ali, gente, eu tenho dinheiro, depois de comprar verdade, também vai vender, eu quero um bebê, eu quero um bebê, gente, eu tenho dinheiro, eu tenho, olha ali ó, vou dar zoom agora, a os editores, no caso eu, vai dar zoom no meu dinheiro, e vai dar zoom Quanto custa Vou dar um tempinho Pronto Já viram? Então é, Felicidade, amor no coração bati, bati, bati, bati Alegria, emoção Gente, eu vou ficar com 213 tô nem aí Ai, Meu Deus do céu Que demais, eu tô muito feliz <risos> Mas só que agora eu tenho que conseguir dinheiro Pra eu conseguir As coisas, né? Mas enfim... Enfim... Aqui tem muita coisa fofa. No próximo vídeo eu vou voltar aqui com tudo já comprado e arrumado. E foi isso. Foi isso,